E aí, amigos do Rio Malfa Mix, sejam bem-vindos para mais um podcast. Hoje eu recebo aqui na, nos estúdios do Rio Maframix o Arnaldo e o Jonas, ambos diretores aqui do Plano Família em Vida e da Funerária em Vida. Arnaldo, Jonas, sejam todos bem-vindos. É, em Vida, 26 anos, tempo passa. 26 anos, Douglas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário vai ser escutado, ouvido. Mas, enfim, são 26 anos, Douglas, de prestação de serviços aqui no município. Legal, estamos muito felizes por estar aqui, inclusive esclarecer algumas dúvidas que possam ocorrer, e tem bastante, né Douglas? Olha, eu lembro da minha época que eu trabalhei lá no envida é, tem muita muita coisa que, vem, é, que acontece no mundo da, da, da funerária, do plano, que às vezes para as pessoas... É, que não fazem parte, se preocupa, se assusta, né? Arnaldo. Como Arnaldo. que é trabalhar com vocês? O que que é fazer parte da, da Funerária em Vida, Arnaldo? Então Douglas, é, o Grupo em Vida, no setor funerário, é, nós costumamos dizer ali entre colaboradores, e até mesmo o grupo, né, como nós cuidamos de pessoas em momento de dor, em momento de luto, é, para algumas pessoas, falar de, de, de morte é um tabu, né? E para quem presta serviço, a gente tenta fazer o possível para facilitar esse momento da dor. A gente tenta transparecer todo o carinho, todo o respeito nesse momento de prestação. Então, trabalhar na funerária realmente é um trabalho difícil, porque a gente se coloca e pratica empatia com todos que passam por nós. Né? Jonas, é isso aí para você? É ter isso ]ido? daí, até acrescentar que nós temos que passar a segurança. E muitos tentam até trabalhar, né, Analdo? Mas... Mas nem todos dão certo porque realmente as pessoas não querem nem saber ouvir falar de morte. Né? E principalmente agora, que passou aí a, a, a pandemia, é, deu um pânico geral. E nós temos que estar ali sempre pronto, nós não podemos deixar as nossas emoções, porque senão a gente começa também a chorar com a família, é porque a, a, a, a pior morte que tem... Ou seja, não existe a pior morte. O que existe são mortes trágicas, né? São mortes, assim, de adolescentes. E hoje nós estamos perdendo muita gente, muitos jovens. Aumentou muito o índice de jovens é, por ou acidente de trânsito, por abusar demais do veículo, né? Pega uma moto aí e sai por 200 por hora. Ou até, infelizmente, hoje as drogas, né? As drogas estão em alta. E isso daí é muito triste. Perder um filho para as drogas, o pai, a mãe, muitas vezes, ele se sente culpado não é fácil né e completando isso que vocês falaram quando você compra uma casa por exemplo você vai na imobiliária é uma conquista né você ah, as pessoas têm satisfação de fazer um, um jantar convidar os amigos para ver lá o né a nova aquisição uma concessionária comprar uma uniforme das crianças agora o cliente que chega para uma funerária, ele já chega na, no pior dia da vida dele. né? E aí eu pergunto o que eu faço para vocês, como se prevenir de burocracias nessas horas? Então Douglas, é, as burocracias, é, para diversos segmentos né, existem, mas para o segmento funerário tem um processo que necessita sim de um colaborador experiente para passar isso para a família. certo? Então a segurança geralmente e sempre vai ser na verdade a procura por planos funerários. É isso que você vai assegurar a sua família para momentos de dor, né? os momentos mais difíceis, que é o óbito, infelizmente. Né? Quando nos procuram, é, os nossos colaboradores eles têm toda essa experiência para resolver e dar os encaminhamentos necessários. certo? Então, se você tem um plano funerário, em um momento de dor, em um momento de luto, você vai acionar o seu plano. Acontecendo isso, os nossos colaboradores vão fazer todo o trâmite necessário para direcionar, iniciar o processo ali de despedida. Jonas, tem como dar alguma dica para facilitar esse processo ali dessas que o Ronaldo já falou? Olha, é, as pessoas, infelizmente, tudo, tudo que você fala de morte, as pessoas se assustam, elas, elas não querem, elas querem se distanciar, elas não, não pensam, porque a morte é o desconhecido, né? E lá, né, na, na, na, em vida, tanto na funerária como plano, a, os nossos profissionais são treinados constantemente, para qualquer mudança no mercado que haja, tanto na parte documental, é, por exemplo, assim, num sepultamento, numa cremação, porque as leis, elas, para cada município, elas podem ter alteração. Até o Arnaldo tem um assunto bem interessante aí em relação a certidão de óbito, né? Isso, a certidão de óbito. Houve Sim. frequentemente, é, é, Douglas e Jonas, aqui no município, recentemente, desculpa, é, uma alteração. É sobre o artigo 77, que dispõe dos registros públicos, que se refere ao sepultamento é, acontecer já com o registro de óbito em cartório. Ou seja, não é mais permitido no município de Rio Negro você realizar um sepultamento nos cemitérios aqui, tanto os municipais quanto os, os locais, né, os regionais aqui de, de Rio Negro, é, sem estar com o óbito registrado em cartório. Então isso em cumprimento né, ao ofício que o, que o juiz nos mandou para todas as funerárias aqui da, da região, cemitérios, inclusive para o cartório também, para deixar os cientes que tem que ser feito e tem que ser cumprido a lei, certo? Então isso é uma mudança que esteve recente, é, a nossa empresa, o nosso grupo está orientando todos os familiares, todos os atendimentos que realizamos, a gente acompanha também para facilitar, né? porque como há mudança para todo mundo que não sabe no momento de dor, ali de luto, você ficar perdido, é, acaba constrangendo demais nesse momento. Né? Ao invés de você estar lá se despedindo do seu ente querido, você tem que estar correndo para registrar o óbito. Porém, nossa empresa conseguiu administrar isso junto e cumprindo essa legislação, fazendo com que esse processo seja mais fácil. Então, o cartório, existe um plantão 24 horas agora, então a gente aciona o cartório, conversa, marca um horário e leva as famílias até lá. Arnaldo, e aí se for falar de história marcante, você deve ter muita história para contar. Olha, Lucas, tem bastante, né? Tem bastante histórias marcantes assim. Porque o segmento é, é um segmento que, ele é diferente, né? Independente é, dos nossos dias em plantões ali, é, os nossos, as nossas prestações de serviço, acontecem muitas coisas, né? Então, é, o que a gente sempre comenta também, num bom sentido, que é a questão do plano funerário, né? A gente sempre orienta as pessoas a procurarem para fazer o plano funerário. Porque geralmente quando acontece um óbito no seu, da sua família, você não sabe qual caminho tomar. E você tendo o plano, você adquirindo o plano funerário, você tem o um respaldo. Então uma das histórias marcantes que eu tenho para contar é de uma pessoa, né, não posso citar o nome, já aconteceu quando eu fazia plantão, é, a pessoa procurar para saber do plano funerário e na conversa ali a gente explicou né, mostrou todos os benefícios que são diversos né, e são diversos planos que nós temos também diversas coberturas além da prestação de serviço ao óbito ao momento de luto. e essa pessoa falou, olha Arnaldo, eu não, eu não quero adquirir porque eu não quero eu sei, eu não quero morrer eu tenho superstição, eu só vim para saber como que é e infelizmente algumas semanas depois aconteceu o óbito de um familiar dessa pessoa e ela chegou na funerária de madrugada desesperada Olha, Arnaldo, você me orientou, você me explicou a necessidade, agora eu não sei o que fazer. Então, eu atendi essa pessoa, expliquei, fizemos um atendimento particular, né? Infelizmente, houve gastos, porque ela não quis adquirir um plano. Então, esse é um momento marcante que a gente tem, tem diversas histórias, né? Mas essa é uma que me marca muito, porque a segurança, o benefício, você tem que estar assegurado. Isso é muito importante. É, é inclusive, até aproveitando o gancho do Arnaldo, teve uma situação também... É bem assim, difícil de dar, bem inusitada, quando uma pessoa chegou e veio comprar uma cremação, e ele veio, fez todo, toda a parte do documental, que é autorização, é, na realidade ele comprou o plano de cremação. De né? cremação. Sabe que hoje nós vendemos também. Né? É como se fosse um, um, um plano antecipado. Você vai, você compra a cremação, fica aí. Caso venha a falecer, está pago a parte de cremação. E ele fez toda a parte documental com uma das colaboradoras e se acredita, rapaz, isso daí foi depois de duas horas ele se matou. Então são situações né, que a gente até nós, assim que estamos dentro da área, a gente fica surpreso com essa, né? É, às vezes a gente depois começa a pensar e conversar com os familiares, estava em depressão profunda talvez veio numa separação, perdeu, sabe, às vezes aí perdeu um patrimônio enorme, então eles não conseguem é, aceitar isso. Então nós lá, eu vou te contar, uma vez até perguntei para um colega, eu falei, como é que vocês podem né, trabalhar com a família né, no dia que acontece o fato? É, vocês são frios? Não, nós ali somos profissionais, nós temos que ser profissionais, porque a, a, o segmento funerário, você sabe, Júlio Douglas, ele é bilionário. Mas não é porque está aproveitando das famílias do Dark, que morre muita gente. Nasce muita e morre mais gente ainda. Então ele é, é no segmento ali, é, ele é bilionário. Então as pessoas, é, se querem se prevenir, eu dou a sugestão, eu também tenho um plano em vida. Eu tenho. E olha que eu tô, eu, eu moro lá em Curitiba e eu fiz o plano da em vida. Está é, aqui, um nossos, o nosso presidente está aqui, né? O, o dono Carlos aí. Então, mas eu fiz, sabe por que que eu fiz? Eu fiz porque eu sei o quanto é difícil na hora que acontece o fato. Primeiro, não vai ter um controle emocional para cuidar dos fatos. Outra coisa, viu? Sabe Douglas, quando é uma velhinha de 80 anos ou um senhorzinho, quando morre de 80 anos, morre natural, a família já aceita um pouco. Mas sempre fala assim, puxa, podia viver um pouquinho mais, né? Mas quando, às vezes, uma bala perdida, um acidente, ou seja, mortes violentas, sempre o impacto é maior e o sofrimento começa. Porque te pega quando? Quando você está desprevenido financeiramente, te atrapalha psicologicamente, famílias destruídas. E teve um outro caso só para a gente passar para frente aí, foi muito interessante, é, não falo curioso, mas interessante e muito triste. É, o, o marido matou a esposa e se matou e aí depois na conversa com os familiares é, foi que ele descobriu que ela estava traindo ele e ele sentiu a honra dele ferida então, e você sabe que os dois foi velados na mesma capela e os dois foi sepultados no mesmo túmulo a família fez questão ele destruiu na realidade com quatro famílias a dela, a dele, e dos pais de um e dos pais do outro. Então, você vê, é cada coisa que... É, que as pessoas, quando falam de morte, elas realmente troca de canal, é, mas é o que mais você escuta hoje, é, é, ligando uma televisão aí, é, é, homicídios, femicídios, etc, etc. Ô Jonas, eu, eu queria que você contasse com mais detalhe para nós. Tá. Teve uma... Eu lembro que você uma vez contou, acho que num curso que nós estávamos fazendo uma situação que você tinha aquela uma das coisas que em vida faz e faz muito bem é, aquelas cerimônias fúnebres e você chegou numa maratona acho que de umas quatro cinco cerimônias que teve no dia e uhum. num desses dias você chegou e não tinha o nome da mulher é do, do da, da pessoa uhum. e aí disse que você teve que improvisar lá como é que foi essa história bom, é, bom e você também né você foi também um exímio nessa né, mas você seguiu a tua carreira do lado e eu tive que ficar nessa né é realmente, é, tinha vários, é, vários velórios acontecendo simultaneamente. E aí, por exemplo, um era às 14 horas, outro às 15, outro às, às 16, e por aí vai. E chegou um mundo que você não consegue, né? É muita coisa. Então, não sabendo, então eu comecei a interagir. Aí eu só dei uma olhadinha assim. vi que era uma senhora, né? Aí eu falei assim ela tinha algum nome carinhoso? Alguém poderia falar? Aí falaram lá, era a tia Xepa. Opa, então já, já peguei um já tinha o nome Já, tinha, já o nome. tinha o nome. Então, e essa tia aí, era bacana? O que, que ela gostava? Ela gostava de, de, vamos supor assim, de costurar. Ela costurava bem? É. E o que, que ela gostava de fazer mais? Ela gostava de fazer ali uma, uma dobradinha, aquela dobradinha de sexta-feira, sabe? Com com carninha de com carninha de porco, linguezinha. então aí você vai, vai, vai interagindo, mas você sabe que é bacana isso? Que você sai daquele tradicional, então você começa a interagir com a família, mas justamente também tem que ter um, um bom senso, né? Eu sempre falo, bom senso a gente não se ensina, isso daí é a vida que vai te ensinando, e foi bastante interessante, bastante curioso aí, e assim também, como também já teve fato, a gente não é, não é perfeito, uma vez fazer uma cerimônia, eu troco o nome do falecido, quer dizer, isso é o maior gafe que um mestre monarista pode tocar, acontecer, mas isso daí para mim foi bom, foi uma experiência fantástica, porque a gente tem que, quando está ali na cerimônia, nós temos que focar, tem que focar, você tem que esquecer todos os problemas aqui fora, e tem outros muito mais, fui fazer uma cerimônia para o traficante, como é que você vai falar do traficante? Mas ó, não se esqueça, ele, é, inclusive a mãe, a mãe fez o plano para ela, não para ele, não tem, eu não acredito que nenhuma mãe faz um plano, um pai faz um plano para o filho, faz para o vô, para a avó, mas não para o filho, e infelizmente o filho, e você sabe que na comunidade que ele morava lá, é, era a fazenda ali Rio Grande, você sabe que ele era muito bem quisto ali, era muito querido ali, você não. vê como é que as coisas? Né? Ele era o ovelha negra da família, mas ele é muito bem visto. Vai entender, né? Vai entender. Eu, eu lembro de uma situação é, que aconteceu comigo, e, e, também nessas folidas, se não conseguir correria, né? você não conseguir o tempo. administrar o tempo, e eu lembro que foi o pessoal ali, os agentes, que foram fazer a entrevista para fazer a cerimônia. E eles colocaram o nome da última esposa e o nome dos filhos, acho que eram uns 4, 5 filhos. Ai, ai, ai, e ele é. já tinha umas outras esposas, né? E aí, em um momento da cerimônia, ó, oh, estamos aqui, né? Do, do seu Fulano de Tal, ele que foi casado com a dona Beltrana e juntos foram pais de Beltranos. Tá louco? Essa macabunda não foi minha mãe? Não sei o que, Era já de segundo, terceiro casamento. então a situação. Nossa, cara, foi uma situação terrível. Ah, e como contornar essas situações, né? Todo mundo com ânimos. Agora, a gente falou um pouquinho de, de, de é, desses improvisos, mas trabalhar numa funerária hoje já não tem mais lugar para improviso, hoje já é profissionalismo. Profissionalismo. Então, Douglas, é, costumamos dizer, a gente recebe bastante treinamento do Jonas, que já é mestre de cerimônias há mais de 30 anos, né, seu Jonas? Ah, tem uns 20 anos, 20 e poucos anos. É, 20 e poucos anos. Então assim, a gente conversa muito a respeito Porque os nossos colaboradores, o nosso segmento é, A gente já está naquela fase que nós não podemos errar Nós temos é, menos de 24 horas hoje Por conta das mudanças de decretos, né, devido à pandemia, claro é, Chegou o um momento em que nós não podemos errar Então trabalhar em funerária hoje tem que ser muito sincronizado Muito bem conversado entre os colaboradores é, Treinamento sobre treinamento, conversa sobre conversa de que forma que nós vamos fazer para não errar? Fazemos o possível. Nós somos humanos, acontece, né? Também a gente acaba errando em alguns pontos, mas a gente faz o possível para não errar. Então, Verdade. é um momento de até tá falando desculpa, não. Você pode errar numa festa de debutante, você pode errar numa, numa, numa final de ano, numa confraternização, até no batizado que eu já vi padre errar o nome do, do, do, do, do, do anjinho lá. Mas se nós errarmos, é, isso aí é um constrangimento. Né? Eu sempre falo, a gente não morre duas vezes. Né? Então você não tem o direito de errar, você não pode errar, você tem que fazer certo a primeira vez. Porque as famílias, você sabe, nessa hora elas estão tomadas de sentimentos, elas, dependendo da causa da morte, elas estão assim, às vezes revoltadas, elas estão tristes. E olha, o que eu percebi, Douglas, que o choro das pessoas são diferentes também. O meu choro é diferente do seu, como é diferente do Arnaldo de todos nós. É então, um choro ele é diferente. E é o que eu falei, né? A causa-morte. Eu sempre, quando vou fazer alguma semana, a primeira coisa que eu olho é a causa-morte. A causa-morte já vai me dizer tudo de como eu tenho que conduzir isso aí. E a Em Vida, né? A Em Vida está sempre preparando, selecionando os seus colaboradores para eles serem pecados. Tanto é que hoje eles têm um, um grande diferencial da funerária em vida. Além da cerimônia, são os seus agentes, né, são os seus colaboradores, que hoje eles estão assim nas cerimônias, eles estão fazendo é, de uma forma impecável. Olha Douglas, que eu viajo o Brasil inteiro, sabe, e me surpreende, cada vez que eu chego aqui, eu vejo é, mais colaboradores e fazendo assim é, o possível para ser, é, é como se fosse da família, entendeu, como se ele fosse ali um membro daquela família que perdeu o Antiquilíbrio. E isso eu vou te contar aí, isso eu posso falar para os senhores. Isso daí é muito raro. É muito raro. Tá? Então eu queria até deixar aqui os parabéns daí, ó, ao, também ao Arnaldo pela, pela, pelo, pelo, pelo treinamento. Ele também treina as pessoas. Né? E a gente está. Tanto é que hoje nós estamos em treinamento. Estamos né? Ontem e hoje. hoje né? Ontem e hoje. E sexta-feira e, sexta e quinta-feira passada. Quinta, tá ah, aí, tá tá direto, direto. É isso daí. É, a gente faz aproveitando, né Jonas? É assim Douglas, a gente pensa, é o que eu passo para eles. Porque nós cuidamos de pessoas. É o pai de alguém... É a mãe de alguém, é a esposa, a esposa, é o filho de alguém que está ali. Então a gente, como eu falei no começo aqui da conversa, a gente tenta praticar empatia, se colocar no lugar. E se fosse com a gente? Como você queria que fosse? É o que eu faço eles repensarem antes deles saírem para fazer o sepultamento ou a entrega até mesmo do óbito. Então lá nós trabalhamos, acho que não sei se você acompanhou em alguns momentos, é, nessas últimas fases aqui, é, de, do momento que você esteve na empresa também, né? mas hoje os nossos colaboradores eles são é, treinados para fazer os fechamentos das urnas de uma forma diferenciada o senhor jonas que, que nos apresentou esse treinamento sabe que não são todas as empresas que têm esse pensamento é a cereja do bolo, esse, a bolo como você comentou mas a gente sabe que estar ali não é só para realizar essa apresentação mas sim para fazer o que eu comentei tudo perfeito para não errar, porque são menos de 24 horas, verdade. então se a gente errar, nós estamos errando com é, a família e é, com a pessoa que está ali. É, verdade. É, e acho que é uma coisa legal também, de enaltecer o trabalho de vocês, é, como o Jonas falou, circula o Brasil todo e a gente vê o é, cara levando lá o túmulo, né, perder o caixão no meio da caminhada, trocar é. o falecido, e nesses 26 anos de história do Em Vida, a gente nunca ficou sabendo desse tipo de história aqui, né? Na região você vê, às vezes, o cidadão lá fazer o funeral de calça jeans toda suja, estava lá ah, fazendo ah, túmulo. Ah, tem umas é. coisas bem interessantes, engraçadas, não vou falar o nome dele: funerária, né, porque falta de ética. O cara pegou, saiu daqui de, de, de Curitiba, foi lá para Goiás, chegou lá, o caixão estava vazio, esqueceu <risos> o corpo. Então, a gente imagina uma situação dessa, né? Você chegar no velório para entregar o falecido da sua família para se despedir você abre a urna cadê o, falecido? cadê o falecido isso é o que a gente bate muito ali Douglas é o treinamento é a conversa é a, a antecipação do problema a gente observa isso antes para que não ocorra qual que foi a cidade mais longe que vocês foram buscar hoje levar ou trazer um corpo nós fomos para dois é, dois estados distantes Douglas que é Bahia e Tocantins né foram uma das viagens mais longas que nós realizamos fizemos também um translado, mas esse foi aéreo, não sei se você vai se lembrar, foi em 2015, 2016, foi para o Acre. Foi um acidente de trânsito que aconteceu aqui na região. que O pessoal estava indo é, de São Paulo para, para Santa Catarina aqui, para fazer um tratamento de câncer. E a família estava indo é, levar o carro que eles ganharam, em né, rifa, para trocar ali pelo valor do, do custeio, né, de algumas despesas médicas. E aconteceu o, o acidente e o óbvio. Então isso foi uma das viagens mais longas, mas foi aérea. E Tocantins e Bahia foram viagens terrestres, né? As foram, foram as mais distantes, assim. Alguns dias viajando ainda. Foram aí. alguns dias aí <risos> viajando. Os colaboradores tiveram que em dois, né? Dois motoristas, né? Para para aguentar essa viagem toda. Mas foi por uma opção da família que a gente sugeriu fazer o transporte aéreo. Nós temos a, a experiência de como se faz, né? Mas foi uma opção familiar, mesmo a gente seguiu conforme a família solicitou. Essas foram as duas viagens mais distantes. Foi em média quatro dias e meio, cinco de viagem. E aí entra aquela, aquele procedimento que às vezes as pessoas ficam meio é, na dúvida se faz ou não faz, só porque tem um custo, que é a tanatopraxia. Então Douglas, tanatopraxia, é, eu hoje como profissional da área, falo com bastante propriedade que é um item mais importante. Mais é importante você. dentro de um funeral, de um produto, realmente, hoje é. é mais importante. Operacionalmente falando, é mais importante, porque é o que vai possibilitar você fazer uma despedida do seu ente querido de uma forma mais digna, porque você pode focar nele, é respeitosa, é, não haverá é, momentos constrangedores, uma dor, uma secreção, né? então é muito importante. É, você sabe, até eu falo, viu, em alguns cursos que eu, que eu, que eu participo, eu também não sou um curso não eu também vou em cursos aprender eu acho que o, o nossa área temos que estar atualizado constantemente e é um desses cursos eu nós fizemos alguns comentários porque eu sempre falo é duas quando quando não dá certo um velório ou seja vamos supor que como diz na gíria popular né o, o corpo, todos nós todos nós Douglas quando vem entrar em óbito ele já começa, com o tempo, a entrar naquele aspecto cadavérico. Isso daí é todos nós, negro, branco, rico, o pobre, todos. Aí o que acontece com o tempo? Aí vai chegar, se você não faz atanato, primeiro, ele começa a ter secreção, o odor fica forte, a coloração dele também muda bastante, enfim, ele começa a ficar, na realidade, irreconhecível. Só que aí é o seguinte, aí as pessoas não sabem que quando estávamos fazendo uma negociação com alguém que está que, que ali cuidando de todos esses trâmites, né é, com a funerária, às vezes ele fala, não, não quero fazer a tanatopaxia. Ele nem fala a ele fala, não, não quero fazer esse trabalho. Tudo bem, a gente deixa o cliente à vontade. Mas aí, sabe, eu fiquei pensando com o tempo, na realidade... Ele que vai apresentar a mãe dele como ele quer. Se ele quer apresentar a mãe dele de uma forma é, é, é, respeitosa, então faça tá a assim. para Inclusive, vou te contar uma coisa, lá a gente até fala para o cliente assim, olha, é, ela tinha aquela roupinha que mais ela gostava de usar, traz para nós, é, é, sabe o perfume que ela gostava? O sabonete, o shampoo, porque para nós ali, nós sabemos que é um corpo, mas nós queremos passar para a família que ali ainda está ainda a dona Maria Helena, está ali a, a dona Júlia, está o seu Cláudio, entendeu? A gente sabe que é um corpo, mas nós não trabalhamos assim, nós trabalhamos ali é, para que a família entenda. E aquele corpo está sobre os nossos cuidados. Estava com ele, mas está sobre nós. Então, esse é um dos grandes diferenciais da Em Vida, sabe? É, é tratar, não do corpo, mas sim as memórias da Dona Maria Helena que estão aí. As memórias do seu Cláudio que estão aí. Entendeu? Esse é o grande diferencial da Em Vida. Isso eu falo sim, serviço mais humanizado. Mais humanizado, é verdade. Concordo totalmente é. com o Jonas. Como que vocês trabalha com um tabu? Que falar de morte é um tabu, né? Então, dizer, é, um, é um processo muito delicado de se conversar, né? Quando a é. gente, é, eu cito por conta dos nossos colaboradores de, de, de venda externa, né? os nossos consultores externos, e quando eles batem em uma residência, eles fazem um contato via telefone, ou alguém até mesmo vai nos perguntar né, sobre os nossos planos. Falar do, do da cobertura do óbito, da morte, assusta muitas pessoas. Ninguém quer falar, né? Que é, é, os, os, os Desculpa Arnaldo, é, quando eles batem, é, primeiro eu, eu, eu, quem tiver ouvindo, vendo, é, seja de outras empresas, do ramo mesmo, eu, eu tiro o chapéu para os vendedores externos, né, os colaboradores, né, os vendedores externos, porque é, é de sol a sol, você sabe como é que é o trabalho, se não existissem eles, é, não precisa ter departamento de venda, departamento de cobrança, não precisa ter funerário, porque hoje a, a funerária em si depende muito do, da, da, dos planos, sabe? Eles que, que dão o equilíbrio financeiro muitas vezes na empresa, né? E eles, quando batem, é, eu acompanhei eles em algumas situações, trabalhei também muito tempo aí, é, as pessoas falam, ih, plano, não quero nem saber. Então, qual é a nossa estratégia, né? Você sabe, nós temos hoje, é, somos a única empresa em toda a região aqui que temos uma clínica própria, que é a Evida. Porque eles querem comprar um produto, né ele, ele, a última coisa, ó ele tira tudo, ele tira, quando passa numa crise, ou quando está numa crise, ele não pode deixar de pagar aluguel, não pode de deixar de ter água em casa, a luz... Né? agora a internet o cara sem internet hoje ele está é no tá, tá tá meio da Amazônia tá fora, entendeu da ah, então ele tira tudo escola particular, inglês quer dizer, tira tudo né? é, ou melhor, desculpa, ele não tira isso daí, mas a primeira coisa que ele tira é o plano funeral então a Invida, se adiantando tudo isso, hoje o cliente da Envida, ele não tem só a questão do produto morte, né? ou seja, o caixão é, é, tudo que se refere ali a, a, a um funeral, né? ele tem agora os benefícios. Olha, só pra, vou falar alguns aí para vocês, hein, que estão nos ouvindo aí. Olha, tem, então, o, a, Evida, a Evida, que é o que É uma clínica própria, com várias especialidades, com direito também aos exames, tem também material convalescente, é, tem que mais ali... Tem, ah, tem mais de 400, 400 é, em parcerias, por exemplo assim, ele quer um cabeleireiro, ele pode ir lá, com uma, uma, não, é, não é, um, uma, é uma carteirinha, ele tem um cartão de benefício da Envida que ele pode explorar isso daí, olha, trocar um óleo, é lavar o carro, mulheres que gostam de estética, olha, vocês querem ficar mais bonita? Entra em contato ali, faz o plano da vida é Que vocês não vão se arrepender Vocês vão ficar lindas e maravilhosas Principalmente agora que vem o Dia das Mães Aí ah, também tem, vai ter um bom sorteio Dia das Mães, aí estão preparando uma coisa legal Então é isso mesmo, resumindo Hoje, o, o, a Envida né, O plano Funeral em vida Ele tem inúmeros benefícios Mas para isso aqui eu ia ficar duas horas Falando tantos benefícios O que, que tem que fazer, né? Tem que pegar o telefone e dar uma ligadinha lá né, E procurar se informar E é o que eu falo o seu, tabu tá então, o tabu. eles não gostam da morte, eles têm medo do desconhecido, acham que, sabe, não vou comprar, porque se eu comprar eu estou chamando a morte. Tem muito disso. Tem muito disso, tem muito disso. É que nem os velhinhos antigamente, os nossos bisavós, por exemplo, eles guardavam o dinheirinho debaixo do, do, do, do, do colchão. Então, hoje, você adquirir um plano da em vida, eu falo da em vida, dos outros eu não conheço, eu conheço o nosso aqui. Pode ter certeza que você vai estar muito bem protegido e muito bem acolhido. Agora, porque sabe, meu Deus, acontece sempre na hora que você está ferrado. Já reparou que quando você está duro, quebra o carro? é, não, meu não. É, tem isso. Na hora né? que você está cegando, quebra o carro, fura um pneu, alguma coisa Toma uma multa, é sempre na hora que você está duro. Então, você não pode ficar pedindo dinheiro emprestado para os outros para fazer o funeral do seu pai ou da sua mãe ou de quem quer que seja. Tá? Depois você pegar dinheiro emprestado em banco, você quebra. Usar o cartão, você quebra. E nessa hora, sabe o que eu, eu sempre falo? Você tem o teu melhor vizinho ali. Mas se precisar de um dinheiro emprestado para fazer um funeral, ele desaparece. E agora, né Douglas, o que nós vamos ter aí para frente, Arnaldão? E já estão em obras aí? Então, estamos, já iniciamos, na verdade, né a, a nossa construção é, das capelas de Mafra ali. É, São capelas novas. Né? Um empreendimento novo do Grupo em vida já tinha alguns anos que a gente estava em projeto, agora já saiu do papel, já se iniciou as obras, né? E agora também é um novo crematório aqui para a região, né? Já está é. se iniciando ali agora. O Rio Negro e a região pode se dizer que já está entrando no elite dos crematórios assim é, distribuídos no Brasil. olha que bacana isso, ele tem tem cidades. Dez vezes maior a população não tem crematório. Tem um, cremato, tem, tem tem um, um crematório. Olha é que coisa fantástica. Eu né? quero falar sobre cremação daqui a um pouquinho, mas antes eu queria, é, falar sobre a pandemia. Né? Graças a Deus, parece que a gente virou essa chave. É, mas eu lembro que, até voltando um pouquinho para falar sobre o é, tabu, na época que eu estava lá, eu lembro que a gente fazia as campanhas do agasalho, e é distribuir nas igrejas, as associações, associações né? né? <risos> e eu lembro que um dia eu tava numa igreja, fui levar uh, as doações com carro funerário. Entrei na igreja, né? Abri lá pro pastor e nisso eu fiquei conversando um tempo lá. Daqui acabou que começou a chegar a gente, né? É, chegou umas 15 de pessoas, ali que morreu, quem que morreu. Não, a gente sabia trazer roupa. Então é, né, é a, a é né, esse tabu. Agora, a pandemia, o, até o Jonas falou no começo ali, citou uma questão da pandemia. O que, que mudou no, no atendimento funeral da pandemia? Então, Douglas, é, o que mudou... Durante a pandemia? É, foi o um desconhecido, como o Jonas com, é, comentou. né Para nós, agentes funerários, é, diretores, colaboradores do setor funerário, é, foi algo novo. Nós tivemos que aprender a trabalhar com a pandemia. Porque quando surgiu, né, na época lá 2020... Ficou todo mundo desamparado, ninguém sabia o que fazer, as funerárias, secretarias de saúde, hospitais, ninguém sabia o que seria para o futuro, né? Então nós tivemos que aprender muito com isso, que é o cuidado, principalmente, é, com os nossos colaboradores, com a família. É, tivemos que aprender a trabalhar novamente, porque antes nós montávamos um velório, 8 horas da manhã, e fazíamos o sepultamento realizávamos o sepultamento no dia seguinte, às 10 da manhã. Hoje não mais, hoje a gente monta os valores às 10 horas da manhã, seguindo os decretos, e sepulta às 16. Tá? Então nós seguimos esses decretos e tivemos que aprender a trabalhar com isso. É o cuidado, é a orientação melhorada, a conversa com a família passa a ser diferente, porque você precisa explicar todo o procedimento, todo o protocolo. Se é um caso de suspeito de covid, se é um caso de covid, o tratamento é diferente. Então tem todo esse, esse trâmite também burocrático, né? que precisa ser conversado com os familiares... porque eles não sabem... eles sabem que, infelizmente, aconteceu óbito... e precisa resolver... então, assim, foi um fluxo muito grande... 2020, 2021... foi muito grande o fluxo de óbito regional aqui... no país todo, nós sabemos, né... mas aqui, aonde eu estou trabalhando... o Grupo em vida, nós tivemos um fluxo muito grande de óbitos. É, inclusive, sabe, Arnaldo, você falando... É, você sabe, Douglas, eu, eu, eu fiquei triste porque todos nós perdemos algum amigo, é, ou algum parente, eu graças a Deus não perdi parente, mas eu perdi amigos, você também conheceu, é, você também perdeu amigo, mas você sabe o que eu mais assim, eu senti do é, que olha, falaram dos médicos, falaram dos enfermeiros, até mesmo dos coveiros, que hoje são sepultadores, até eu brinco muito, não é mais coveiro, porque coveiro é que planta couve, Entendeu? Então são sepultadores, Sim, né? E não falaram, é, falaram muito pouco, quase nada, dos agentes funerários. Porque os agentes funerários também, tem pai, tem mãe, tem o filho, e até tem agentes funerários que teve que ficar, não podia ir para casa, né? Não não teve podia ficar aqui. Então, porque é o que o Arnaldo falou, tava todo mundo perdido. A gente não sabia, é, só para você ter uma ideia... Não, era na, não, não tinha nada padronizado. Por exemplo, assim, o cara morreu de Covid, parece que para aquele lá era de um jeito. O outro que morreu também era de outro jeito. O outro era de outro jeito, então não tinha um padrão a seguir. Até a vigilância sanitária estava perdida. Mas hoje, como voltou ao normal, você vê que coisa. Hoje, como voltou ao normal, sabe o que, que a gente fala assim? Agora parece que não está morrendo ninguém, mas não é é que voltou ao fluxo, voltou normal, no normal. Voltou normal, né, Ana? Sim, é, até porque, como o Jonas falou, é, estava todo mundo perdido, eu também comentei, mas era aquela situação, né? Você tinha que chegar ali no hospital, você tinha que chegar como um astronauta ali é para se prevenir até assustava, todo mundo, até é, assustava, todo mundo cara, mundo até se assustava você chegando, parava o carro funerário, saia saía todo mundo de perto, meu Deus, é covid, às vezes nem era, era só um suspeito de covid, depois saiu o resultado, assim como tivemos também diversos covid, né? E o que ficou assim marcado ali para nós da funerária, Douglas, é que nós estávamos acompanhando, né? Direto aqui as redes sociais, aqui o que o Mix, também a Secretaria de Saúde dos municípios, e as informações elas passavam a ser números. E ficou muito preocupante para nós quando a gente começou a ver os nomes conhecidos. Então isso marcou ali para o pessoal, olha, essa pessoa que falava era meu amigo, era meu familiar, nós tivemos familiares também de... de, de e morreram muitos agentes funerários pela no, Covid, no Brasil, porque estava lá a, a, a, fazendo é, o trabalho, né? Alguém tinha, aí, Repare né? bem, tá. E se não tivesse os agentes funerários, quem que ia fazer os sepultamentos? Você né, está entendendo? É, quem que ia fazer o sepultamento? Onde ia ficar esses corpos? Aí ia, ia cair um, ia ter um caos total. Então por isso que eu falo, eu só senti que eles não foram assim, não vou falar assim, é, valorizados. Acho que pelo menos devia também dar uma. Olha, parabéns a todos os agentes funerários aí. Que no momento mais difícil aí crítico, vocês aí também arregaçaram as mangas e foram lá. E olha que nós não queremos que ninguém morresse, viu? Pode ter certeza de nós, inclusive até nós falamos, assim, não, não queremos que ninguém morra. Mas se um dia acontecer, a vida está de braços abertos para poder dar, atender da melhor forma possível. É, acho que isso que vocês falaram, a gente pode fazer um contexto, um paralelo com a Ucrânia, né? As valas comuns. Boa. E boa já bem tá bem todo colocado. Mundo lá. Né? Bem colocado. Sem sentimento nenhum bem colocado, bota então... num saco preto joga ali e acabou, é, assim, né? verdade. acabou é, assim. era isso que ia acontecer o exército ia tomar conta ali e, e olha, vou falar uma coisa o Reinaldo sabe melhor do que eu é, até estava começando a faltar urnas no mercado é, nós tivemos uma. Um... para não morrer ninguém para poder é. ter urna, porque senão ia começar Acabou a ser caixão de papelão é, ou saco plástico. O problema não era que as empresas funerárias não compraram a quantidade suficiente. <risos> Infelizmente, Infelizmente não tava os investidores não aguentavam a demanda. Então, isso é, eu foi. Eu preocupante, lembro que uma vez, bem no começo da pandemia, estava chegando uma, uma carga de, de urnas, né? Aí o pessoal tirou foto, mandou: olha aqui, ó, aí vida se preparando. E realmente. É, sim, é, sim. Era uma situação que. É, tipo, foram até situações que o pessoal acabou tirando sarro, né? Nossa, agora as empresas vão ganhar dinheiro, é as empresas vão ganhar dinheiro. Mas a nossa preocupação nunca foi essa, não né? é? A gente aceitava isso como brincadeiras e tirações Sim. de sarro, de alguns conhecidos também, né? Agora vocês vão ficar ricos, né? É. Mas nunca foi não. visto por esse lado. Assim, a Pelo menos da nossa parte. Levar. não Até porque, se for olhar de uma forma lógica, é melhor você levar um sarro por estar comprando caminhão. Do que a humilhação de você fazer um sepultamento, como você falou, num caixão num de papelão, não, porque não tem não ter não ter a urna a disponível. Urna dele, então né? nós tivemos essa preocupação, mas graças a Deus, as nossas operações, junto com o Carlos também que é o nosso diretor-geral, né, o dono do grupo. Então, ele nos permitiu, olha, compre a quantidade necessária e resolvam o problema. Não deixe Não totalmente. ficou nenhum cliente é, nosso sem, sem ser atendido. Sem ser atendido. Nenhum. Assim como nós tivemos diversas empresas funerárias que nos pediram urnas emprestadas, Douglas. Então, nós suprimos algumas empresas, alguns colegas do ramo, né, do segmento, porque acabaram ficando sem urna, tendo que transferir o seu associado Verdade. Infelizmente, o óbito de um associado para uma outra empresa, ele não pode fazer a prestação com a qualidade dele, né, da forma que eles trabalham, para o seu associado. Eles deixaram o seu associado desprovido para o, para o atendimento. Tivemos procurar outra empresa para realizar. Nós somos uma empresa né? que fizemos para algumas funerárias regionais. Ajudamos as pessoas nesse momento. Sim. E é como eu disse, pensando na situação, em resolver né? Verdade. Vou perguntar para vocês... É, eu lembro que né, na época de pia, né, nós ia no velório, amanhecia no velório. Né? Essa época de amanhecer em velório acabou. Pode ser que retorne, Douglas. Algumas o cidades do quer fazer o... algumas tradições, né, algumas culturas regionais ainda de montar o velório no dia, virar a noite com o velório e sepultar no outro dia. Aí vem aquela questão que a gente estava comentando ali do procedimento de tanatopraxia. Todo óbito que passa de um certo horário ali, é, na verdade todo óbito é necessário que seja feito, né Douglas? Mas aí vem a qualidade da empresa, a operação dos colaboradores, os técnicos preparados para você possibilitar um velório de 24 horas. Hoje com essa, essas situações que ocorreram na pandemia, doenças novas que surgiram, isso aí afetou bastante é. ali o, o profissional na realização. Então, voltando ali os velórios de 24 horas, pode você ser que, que volte. Pode ser que volte. Aqui As região. pessoas vão perguntando lá, oh, eu quero lá. Perguntam. perguntam, os familiares perguntam, porque eles querem ficar mais tempo, né, Douglas? Eu, como eu sempre falo, a gente pratica empatia e tenta se colocar no lugar daquela pessoa que está do outro lado da mesa. Então, se observando, eles querem ficar mais tempo, mas infelizmente os decretos não possibilitam aqui na nossa região. Tem cidades que já realizam, né? Mas se voltar, nós vamos é, trabalhar dentro da normalidade, não vai mudar muito do que a gente já executava anteriormente, né? a diferença é que agora a gente volta a ser o comum antes. É. Agora tem uma coisa também, Douglas, tem um lado também, é, eles gostam de ficar, cada segundo para eles é importante ficar ali com o papai, com a mãe, infelizmente com o filho, com a avó, com a vovó, com a esposa. Agora é, também tem algumas cidades, né? as metrópoles... É, lá eles um velam 24 horas, mas não porque, é por causa mais da violência. Porque hoje a violência está muito forte, sabe? Então você tá. Antigamente você ficava tá no velório, como você mesmo disse, passava lá. A, a, eu também, quando eu era jovenzinho, eu ficava no velório, eu dormia até lá no, no, no banco lá da do, no interior, do, do, o pessoal né? sacrificava. É é. Mas hoje, infelizmente, uma das suas então é o pessoal. É verdade. É uma das situações delicadas em relação à segurança, né? Ela é deficitária. É igual o sepultamento em casa, né? Você fazer dentro sim. de casa é um perigo hoje violento. É verdade. É, isso é verdade. Também é, um, é um, o trauma que fica para a família, né? Meu? Você passa na sala e você. A primeira Lembra imagem coisa, que você né? vai ter é a lembrança do seu pai, e sua mãe, ele na sala. Verdade, verdade. Então isso é uma questão também. Por isso que a vida sempre se preparou montando capelas, né? Agora estamos montando o empreendimento novo ali, mafra, pensando nisso, evitar que os óbitos fiquem nas residências é. e a despedida seja de uma forma mais respeitosa. Mais digna, né? Respeitosa. É, você tem ali um, um local apropriado para isso, uhum. né? Você tem uma sala de cerimônias, você Sim. tem um local onde possa ser feito uma despedida, despedida, despedida diferenciada. diferenciada. Né? Meninos, para nós falar sobre cremação e enterro, né, o tradicional enterro ali, para vocês muda alguma coisa em relação à cremação ou qual que é a diferença desse processo ali da perspectiva do cliente do das famílias? Olha, posso? posso? Pode. Então, sim, quando pode quando estava a pandemia, a Organização é, Mundial da Saúde sugeriu, né, que a cremação seria mais prudente. Por questão do, da, do vírus, bactéria, tá, todo mundo perdido, né? E realmente os crematórios aí triplicaram aí a, a, a, o, o serviço. Tá. É, hoje, você fazer uma análise em cremar, em sepultar, tem vários fatores. Primeiro, a cremação, como eu sempre falo, ela é ecologicamente correta. É um custo mais barato, porque não tem aquelas taxas de manutenção que tem em cemitérios. Você sabe que tem algumas cidades do Brasil... que o um metro quadrado... É, de um cemitério... olha, vou te falar uma coisa para você... dá para comprar um carro zero quilômetro. Entendeu? É, e a tendência, ela veio... a cremação, ela veio... É, mesmo que existem alguns tabus... e isso mais com os mais antigos... mas também não significa que seja 100%. Mas essa nova geração dessas crianças... que hoje já estão na fase de 10 anos... O que acontece? Eles 99% eles vão optar por cremação futuramente. Porque ela veio, veio forte, viu? Então E o, o sepultamento é o que eu falo. O sepultamento você tem que ter o túmulo. Aí você tem a manutenção do túmulo, certo? Tem a taxa dos impostos que você tem que pagar para a prefeitura. Enfim, é uma série de, de, de, de burocracia. E você sabe, eu vou te contar uma coisa... É, hoje, você sabe o que já estão fazendo? Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. Um, uma família que está sepultada em qualquer cemitério aqui da região. Eles já estão nos procurando... ...para fazer a cremação dos restos mortais que estão ali. Tá, vamos supor, a pessoa já tem lá seis, sete pessoas sepultadas. Olha só. Então, a gente já está fazendo esse serviço de, de cremar... ...aqueles restos mortais que estão ali. Tudo individualmente. É colocado em urnas. Urnas muito bem trabalhadas, sabe... Individualmente, tudo identificada e nesse período ela fica conosco, às vezes por 30, 60 dias, para reformar o túmulo, para trocar, para deixar ele bonitão, vamos dizer assim, não vou falar bonitão, mas digno, tá? sepulta novamente as cinzas, tá? para começar a é, caso venha a morrer as pessoas que não aderirem à cremação da família, aí são sepultados. Por quê? Estão pegando do cemitério, vamos supor que. É, vamos supor jacarezinho, estão pegando lá em Freiburgo, estão pegando... Então eles estão se, se juntando. Eles querem ver todos juntos ali. Eles querem com que todos estejam juntos. Você vê que coisa interessante? Legal. Como é que vai mudando a cultura com a, a cultura. cremação? Isso está acontecendo bastante, viu? Mas isso tem que esperar três anos. Três, anos, é três anos, exatamente. Tem as leis que é, é três anos. Tem lugar que é cinco, mas geralmente é três anos. Só pode fazer isso depois de três anos. A gente emite um documento, a gente faz o translado, a gente leva a crema traz, coloca nas urnas e deposita de novo, ou recoloca de novo nos túmulos já reformados, pintados, né? E aí a família, porque continua a família unida, né? João, você tocou num tema legal, é, assim, o que, que a gente faz? Procura funerária? Esse é o primeiro passo? Ah, sim, sempre pode procurar. Você diz quando já está em óbito, eu tenho ou lá quando está... Ah, vocês tá, fazer nessa serviço, questão do, do, dos restos mortais? Funeral, tenho ali, aí vocês fazem todo o processo orienta fazemos, como que funciona? fazendo fazemos todo o processo, tanto burocrático tá, como de transporte de cremação e de sepultamento inclusive fazemos também uma antes de sepultar as cinzas lá, a gente faz uma linda homenagem já que não deu oportunidade até mesmo lá no passado que não tinha serviço a gente ainda faz uma linda homenagem tanto homenagem só para um individual ou pode fazer com a mãe ali com o pai aqui, a gente faz uma, uma linda cerimônia ali, muito bonita mesmo Entendeu? Então nós temos todos, podem procurar tanto a funerária ou pode também procurar ali o plano em vida. Entendeu? E as pessoas também que quiserem é, optar, eu nunca falo que nem quiserem ser, ser cremados A pessoa que tem uma simpatia pela cremação, nós estamos lá para dar toda a orientação, toda a explicação de todos os trâmites. Porque tem muita, a, a, a, tem muita gente que fala, fala coisas aí que não faz sentido. Por exemplo.. É, é, é, uma pessoa por que que uma cinzas de um para outro tem uma diferença de cor é às vezes tem a regulagem do forno, no processo de cremação etc aí uma outra pessoa falou assim é porque ele comia muito chocolate não tem nada a ver né não é. faz sentido isso daí né mas fala e as pessoas acabam acreditando então se você quiser ter é, aí é, saber é, se estiver bem orientado para você não tiver qualquer dúvida nós estamos lá é, para tirar todas as dúvidas. É uma é um e é, é o que eu falo para sempre, viu? É uma é uma é um, um assunto bem continua polêmico, continua assim bem interessante e bem, bem curioso. Então é, nós fazemos todo esse e, procedimento. É, e esse caminho da cremação, você falou, as tênis não chegando, inclusive você pode pegar um, uma parte lá escisa e transformar uma pérola, uma joia. Pode, né? ó, então, num diamante, é um diamante sintético, tá? mas é eh, o que a natureza demora eh, milhões de anos, vamos dizer, o homem desenvolveu uma máquina, que é pressão, é uma pressão e calor, e aí você vai, conforme a pressão e calor, você pode definir a, a, a cor, se você quer ela meio dourada, se você quer ela mais azul, ou você quer ela mais transparente, é muito interessante esse processo de diamante, ó, diamante, pode mandar as cinzas para o espaço, se quiser, também, tá, o outro você pode pegar e, e, e é, fazer um coral artificial, sabia? Você faz um coral artificial, mas tudo que não degrada o meio ambiente. Falou de cremação, não pode degradar o meio ambiente. Então é feito um coral artificial, de material que, ele, é, que ele, ele, ele dissolve lentamente ali. E você sabe que é feito uma cerimônia: eles pegam as cinzas, passam uma massa que não, não contamina o mar, passa nessa nesse coral artificial. E é, longitude e latitude e deposita esse coral no mar. E é feita uma cerimônia tem lá. Uma cerimônia então olha lá. só quantas coisas que vão criando, né? E agora está agora vindo com força também o pet, né? Sim. Ah, o pet está vindo com força, inclusive, né? Para conhecimento, muitos sabem, Florianópolis já conseguiram ter uma lei lá na ilha que pode sepultar pessoas e pet junto. Olha que coisa interessante. Eu acho que. Eu, não, eu sou a favor. Eu. Falei para a minha família o seguinte: o dia que eu morrer, o plano em vida eu já tenho, né? Já tem a cremação, me crema e me joga no Rio Negro ali. Vai, ó. <risos> fica <risos> imortalizado, <risos> <no> <risos> Imortalizado, né? <risos> isso, é legal, legal, né? legal, <risos> legal. É muito, inclusive, nós temos, nós dispomos lá de um, uma declaração de última vontade, sabe, Douglas? Que fica ali que o cliente pode, né? O futuro cliente, ele pode deixar feito, ó. Que nem você falou, né? É, mas lá nós podemos deixar isso documentado. Fica lá no arquivo, o, a pessoa leva um para casa, porque quando acontecer aquele negócio, né? A pessoa lá, tá, foi cremado, e agora? O que, que ele queria? Não, tá aqui, ó. Ele queria fosse, que tivesse aqui uma, uma música sertaneja, ele gostava que, que, que alguém fosse falar algumas palavras, e que fosse cremado, e que as cinzas, e tem umas coisas tão curiosas com cinzas que eu vou te falar. Posso? Pode. Ah, <risos> morreu uma pessoa... E ele deixou lá declarado que se ele não terminasse a casa, ele não conseguiu terminar, que as cinzas fossem jogadas junto com o cimento e passado na parede. Olha aí. O outro a parede. Que, Rebocar a parede. Rebocar né? a parede. O outro que jogasse as cinzas no campo do, do Atlético. Pegaram ali um. um pediram autorização, claro, e jogaram um helicóptero, né? pegou e foi lá e jogou. Tem outro é que mandou jogar as cinzas em cima do Shopping Miller lá em Curitiba. Então são coisas que o outro quis diamante, então cada um tem a sua, né? Tem a sua. Eu tenho também, né Jonas, tem muitas pessoas que fazem aquela despejo, despejo ecológico, né? Que é colocar junto com a semente para a árvore, árvore lá. Então, então inclusive a Eu pensei, Filho, mas vai com o cachorro, vai lá, acha a minha árvorezinha e não dá certo. Né? É. É. É. É. É. Não, é, não, ele pode ir lá <risos> e fazer um xixi <risos> na árvore, né? É, isso Porque não aí, não vai você vai sabe, o cachorro que... não vai, mas isso aí é muito passeteante, sabia? Sabia que o sitiante, ele, ele, ele opta muito por esse tipo de urna? De urna, né? É, porque ele quer que as cinzas sejam depositadas ali, no sítio dele. E aí eles plantam uma árvore, já vem nessa urna, né? Vem na urna, e aí é assim. o que acontece? A árvore cresce e você sabe que é para repor aquilo que nós tiramos na natureza. Porque se você parar a pensar, o caixão é madeira. Sim. Então nós estamos tirando a madeira da na natureza, nós temos que repor. Por. É através da árvore. E aí você fala, mas e as cinzas da urna, a, mistura com as cinzas do, do, do, do, da pessoa? Não, porque o caixão também é um material combustível, entendeu? Olha ele que vai coisa. pegar o fogo. Ele e... pega e ele, ele desaparece, né ele desaparece por total, porque ali é uma temperatura de mil graus, né então não, não sobra nada, fica só mesmo os ossos né? e aí transforma em cinzas. Meninos, né, como diz a Bíblia, né? do pó a gente veio, do pó a gente voltará, né mas... ficamos por aqui, eu queria deixar o convite aberto para a gente voltar mais vezes é, para falar sobre, acho que esse tema cremação é um tema que vai longe, né? vai E eu vou chamar vocês para voltar aí, para trocar mais uma ideia e voltar, acho que a população Vai curtir esse tema e também ouvir sobre esse tema. Pelo menos eles ficam sabendo realmente o que como é de verdade, né? como é que funciona. É o que eu sempre falo, nós não queremos assustar as pessoas, mas nós queremos deixá-las bem informadas. Ainda é melhor do que aqui com o Douglas, né? Aqui com Douglas, né? É Bem informado. Bem, <risos> Bem informado. É, até a gente comenta também, né, Douglas, para todas as pessoas, os associados, futuros associados, as dúvidas, nos procurem, façam Sim. as perguntas, né? Ligue nos nossos 0800, ali a gente tem colaboradores é, dispostos... É, com certeza, toda tirar todas as suas dúvidas para tudo o que você precisar. É, mas tem que ligar, né? Pegar o telefone 0800 643 1234. Estamos lá 24 horas à disposição. E olha, se você não quiser é, ter dor de cabeça, faça o plano da Em Vida. Nós temos quatro modelos de plano. Eu tenho certeza que um vai, vai, vai caber dentro do teu orçamento para toda a família. É a partir, olha, a partir de R$ 49,59. Então, veja bem, tem plano para toda a família. Só basta ligar lá, vocês não vão se arrepender. Porque queremos que você usa muitos benefícios, tá? E, ó, a clínica está aí. Você sabia que ele tem desconto de 20% a 80%? Cara, hoje a, a, a questão médica está... o país está quebrado. Infelizmente, é a verdade. Você vai no posto de saúde lá, né? Então, a clínica está lá à sua disposição, né? E é, é fácil acesso, né? Você é, lembra o endereço ali, não, Arnaldo? É na Capitão João Blay. É isso daí, né? Aqui e é Capitão Bley Neto, né? Desculpa. É isso aí, a clínica da, e, da Em vida, da né? Em vida. Que é a Envida, né? Clínica então e não vida. deixa, né? Que bacana. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, muito me, me honrou estar aqui com você, é, com o Arnaldão aqui falando. E um, eu vou falar uma coisa: aqui é a Em vida, cara isso aí, é isso aí Ronaldo. Douglas, obrigado pelo convite e também deixo um convite para você né? visitar nossas instalações, fazer uma live lá para a gente conversar nas instalações novas aí do crematório, das capelas de vida lá do novo empreendimento em Mafra. então fica esse convite aí, muito obrigado por nos receber hoje. Não, estaremos lá obrigado a vocês de estarem e foi o um convite aberto para a gente voltar mais vezes para falar sobre, detalhar algum desses temas aqui para falar melhor e, e conta conosco Perfeito, Estamos obrigado. Um abraço a todos. E, um né? abraço a todos os seguidores do Rio Mafra Manda Um abraço lá para o seu de vocês, lá, o seu Carlos Estefan. seu Carlos Estefan será repassado. Muito bem. Gente, ficamos por aqui. Eu convido você a curtir a nossa nosso vídeo, para que vocês nos acompanhe pelo YouTube. Para você que está na web, rádio, né, manda lá. Ó. Muito obrigado. Corre lá para as nossas redes sociais, curtir essa, essa entrevista. Já está disponível no YouTube para você compartilhar, deixar o seu link, seu joinha e compartilhar esse, esse, esse momento. Um abraço especial a todos os meus colegas, ex-colegas lá do Plano Família em Vida, do, da Em Vida, né? Eu trabalhei um bom tempo lá. Um abraço a todos os colegas que ali fizemos. Ficamos por aqui. A gente volta a qualquer momento com muito mais informação.